Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje novamente aqui na CompuWord, tá? Nós vamos mostrar para vocês as memórias FBDIN de 2GB DDR2, tá? Então, é, as marcas que nós temos disponíveis primeiro, tá? Nós temos da Smart, a linha Blue e a Comum, tá? A linha da Samsung, a linha da Kingston e a linha da Henix, tá? Todas compatíveis, tá? Entre si. Ó, vou mostrar aqui a especificação de cada uma das memórias, tá? Essa daqui é da HINIX, tá bom? Memóriazinha da HINIX, certo? Ó, focou, beleza. Agora a da Kingston, tá? Opa, peraí. aí. Pronto, aqui é a da Kingston. Certo. Aqui o verso dela, tá bom? Isso daqui é um código nosso interno, tá? Para poder localizar a memória. A da Samsung. A da Smart, a linha tradicional. Certo? A linha Blue da Smart. Bom. Bom. Legal. Agora o que que a gente vai fazer, tá? Falando um pouco sobre elas, tá? Todas essas memórias são ECC, ou seja, elas possuem código de correção de erro. Todas são FBDIN e exigem refrigeração por serem FBDIN, tá? A DDR3 dessa linha não exige refrigeração direta. Ela é, precisa ser refrigerada, mas não que nem a DDR2. A DDR2, no caso da FBDIN, ela exige uma refrigeração contínua, tá? Essas memórias você consegue encontrar esse mesmo tipo de memória em Mac, em, em Workstation da linha HP e Workstation da linha Dell, a linha T5400 você encontra da linha da Dell, tá? É, você encontra em Apple, em alguns Workstation da Apple, em alguns servidores da Apple você encontra essas memórias, tá? Em algumas estações de trabalho também. É, você encontra em servidores HP, em servidores IBM, em servidores Dell em servidores Supermicro tá? São a linha onde normalmente você encontra esse tipo de memória tá bom? É, Elas funcionam em par, então sempre que você for comprar, você tem que comprar um parzinho Por exemplo, ah, vou comprar a Kingston, você tem que comprar duas Kingston tá? Dificilmente você vai ver uma dessas solta no mercado, você normalmente precisa do par para ela funcionar tá? Justamente pela especificação Por ela ser DIM, Tá bom? É, agora nós vamos fazer a instalação Dessa memória num servidor HP E eu vou mostrar pra vocês o passo a passo Aqui de fazer isso, tá bom? No caso o servidor Era o que a gente estava utilizando no vídeo anterior Ele está com 4GB de memória 4 pentes né, de 1GB de memória Formando um total de 4 E a gente vai fazer um upgrade dele para 8GB Tá ok? Então vamos pro hardware Pessoal fazendo a instalação, tá? Eu vou colocar memórias da HINIX e memórias da SMART juntas, tá? Os dois pentes, os dois fabricantes distintos no mesmo servidor. Então, primeiro, eu vou soltar o canal A de memória, tá? Tirar os dois pentes de 1GB que eu tinha instalado anteriormente, até pra vocês visualizarem, ó. Aqui, ó. E agora, mostrando pra vocês a memória de 2GB, tá? Então, vamos colocar a de 2GB aqui. Canal A Canal A, certo? E vou soltar as memórias do canal B Também, ó Só para vocês verem aqui, ó Eram memórias de 1GB E agora estou tô fazendo o upgrade delas para memória de 2GB, tá? Colocá-las no mesmo canal Aqui o que, que eu tenho instalado? Tenho duas memórias Smart com duas memórias Linux. Agora vou inicializar o hardware, tá? Ó, inicializando o hardware... subiu vamos verificar se ele reconheceu toda a memória 8GB de memória, deixa eu dar um pause aqui na tela pronto, está aqui ó, ó 8GB de memória, os dois processadores reconheceu, funcionou a memória, tá bom? então o nosso vídeo fica por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado se tiverem alguma dúvida, alguma coisa Podem entrar em contato, deixem aí nos comentários do vídeo, tá bom? Um bom dia aí pra todos.